Peguei umas novas skins pro meu inventário do CS:GO e vocês gostam quando eu compartilho cada passo que eu dou com o meu inventário, cada skin que eu adiciono. Eu sei que eu tô devendo já um vídeo atualizado aí com todas as skins do meu inventário, preços atualizados, mas hoje um mini vídeo sobre o meu inventário, na verdade são três skins que eu acabei de comprar, depois da haul que eu acabei de ganhar lá no KeyDrop, e eu comprei essas skins para dar uma incrementada aí no inventário, para chegar um pouco mais perto dessa ideia de ter um inventário Inventário fogo e gelo. É muito difícil ter um inventário só azul, tipo só skins na cor gelo, assim azul claro, não existe, tá ligado? Pra todas as armas. Claro, existem várias skins azuis, dá pra montar um inventário 100% azul mas um seria 100% azul blue jam, azul clarinho, que parece gelo, né? Então eu voltei atrás dessa ideia de ter um inventário 100% azul em breve vocês vão ver o inventário completo que tá tomando forma, já tá tomando forma mesmo mano, e aí o meu foco tá sendo skins azul e vermelha, fogo e gelo que combina, né mano? Claro, talvez a combinação perfeita, assim, seria ter uma carambite fogo e gelo. Então, eu tô pensando, tô avaliando a ideia de comprar uma faca dessa aqui pro meu inventário. Só que é um mercado muito nichado. Essa faca já usou bastante ao longo do tempo. Não é tão fácil de vender depois. Mas voltando pra ideia do vídeo de hoje, eu comprei três skins. Entre elas, uma nova Blue gem no meu inventário. E, ó, foi muito massa ter adicionado essa skin porque combinou demais com a minha faca. Vamos lá pela ordem. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimas.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 Tô aqui na minha Steam Eu até uma personalizada na Steam agora, tá ligado? Pra ficar mais aí temática de fogo e gelo, né? Azul Então vamos lá, ó Depois da HAL Essas aqui são as skins que eu comprei Já vou mostrar pra vocês Porque cada uma delas foi bem selecionada, mano Tá bem da horinha. Cada skin que eu peguei aí Começando com a 5.7 aí, mano Decidi, tomei a decisão De pegar a 5.7 Case Hardened Com o melhor pattern possível Com mais azul E aí eu fui lá na lata base das informações, né? E lembrei que 5.7 Case Hardened Não tem só um pattern top 1 do mundo São dois patterns praticamente idênticos Os dois praticamente 100% de azul oceano E é quase difícil de perceber a diferença entre eles Tem o 6.9.0 Que é esse na direita da tela E esse na esquerda é o 2.7.8 Os dois patterns top 1 para 5.7 Case Hardened E aí eu escolhi o 2.7.8 Simplesmente porque eu encontrei Uma skin go Float que eu gostei Eu pensei primeiramente em pegar Essa 5.7 Case Hardened top 1 Em Factory New Só que daí eu falei, ah, mano, sei lá, velho, não gostei muito de estar tá tão perfeitinha. Era um pouco mais cara também, né? Não que dinheiro seja um problema, <risos> mas eu achei cara. A minha carambiche, ela não é Factor New, ela não é Minimalware. Então vai ficar estranho ter uma 5.7 Blue Jam Factor New, tipo, muito perfeitinha, né? Eu queria um pouco de desgaste. Então eu fui atrás de ou uma Minimalware ou uma Field Test. E aí que eu encontrei essa que eu peguei com inventário, que é Field Test, só com um float muito bom, 0.18. A partir de 0.14 é Minimalware. Então tá bem perto de Minimal Wear. E o Minimal Wear seria o dobro do preço dela. Daí eu desembolsei uma grana, peguei essa 5.7 Blue Gem. E ela veio com um adesivo do Kechander, né, mano? Que é aquele jogador que é bem famoso por colocar tubarões em toda a assinatura dele. Mas eu não gostei muito do adesivo, cara. No local que tava colocado, pelo menos. Tipo, eu acho legal o adesivo. Tem algumas skins que ficam muito loucas com ele. Esse adesivo em específico aí, que eu raspei, tava custando um pouco mais de 100 reais. Mas no handle, geralmente pega 5% do sticker price. Então, não seria uma grande diferença na hora de vender Talvez acrescentar 5, 10, 20 reais na skin E não acho que vai ser um adesivo que um dia vai custar 100 mil, 200 mil reais E custar, eu não arrepender profundamente Mas sem problema, eu raspei porque eu queria que o foco Quando a pessoa olhasse pra arma, fosse o azul E aí vocês podem ver, mano, a transição de 5.7 pra Karambit Perfeita, mano, gostei demais dessa transição Duas skins Blue Gems, a luva Superconductor Tô enjoado, mano, tô escolhendo skin AD mesmo, tô tirando as skins do inventário que não combinam muito com essa temática fogo e gelo, tô deixando elas numa crate lá, numa caixinha pra eu colocar depois na minha lojinha da Twitch inclusive eu vou voltar a fazer lives em breve só tô organizando algumas coisas aqui vou mudar em breve, mas aí passamos para a próxima skin, bom, peguei a 5.7 tava embalado em pegar mais uma skin azul para combinar com ela e foi então que eu comecei a caçar uma Tech Nine azul, porque tipo assim a 5.7 é a pistola que você pode comprar ali no round forçado e tal, do lado CT, do lado TR, a gente teria a Tec 9. Então eu queria uma Tech Nine azul também pra combinar pra ter essa mesma ideia. foi então que eu lembrei da Tec Nine Ice Cap. Só que a maioria delas tem bastante branco, tem bastante bloco de neve, não fica tão azul. Ela fica meio que um degradê de azul pra branco. Não era exatamente isso que eu queria pro meu inventário, apesar de ter muitas skins brancas também. Sei lá, branco pra mim lembra um pouco de gelo, né? Meio que branco ou azul clarinho combina com o meu inventário. Mas eu queria uma Tech 9 perfeita, bem azul, e aí dei uma caçada na internet, cheguei lá num post do resto edit de um cara dizendo que tinha encontrado o melhor pattern pra Tech nine Ice Cap, que era um pattern que não tinha nada de branco, que só tinha azul, parecia até um azul blue gem. e aí eu cacei, cacei, cacei esse pattern e paguei 30 vezes a mais do que a skin custa pra ter essa Tech nine em específico, acho que saiu um pouco caro, sinceramente, mas pô, eu só encontrei uma à venda e aí eu tinha que ter ela, porque era realmente entre os mil patterns, a que mais tinha azul que menos tinha branco e mais estava congelada digamos assim, e aí combinou perfeito com a minha luva, com a minha faca. Mano, deu até vontade de jogar CS na hora ali, o B com a Tec9 na mão. E aí, pra a terceira skin que eu comprei, galera. Eu não vou falar valores no vídeo de hoje e tal, se eu tô guardando os valores e o valor total do meu inventário pro vídeo completo, pro meu inventário atualizado. Mas temos uma terceira skin, essa daqui já é um pouco mais cara do que a Tech9, porque, pô, é uma skin bem lendária, assim, para P250. E essa foi a última skin, então, que eu comprei pro meu inventário pra completar a temática skins brancas do lado CT. Caras, eu consegui praticamente todas as skins importantes do lado CT, sendo branquinhas, pra combinar com a minha M4A1S Print Swing que eu acho sensacional, a Desert Eagle Print Swing que eu coloquei do lado do CT também que eu acho sensacional, aí a gente tem a USP Print Swing que eu também acho irada. inclusive eu fiz umas modificações na minha USP, fui lá e raspei os adesivos Blue Jam que eu tava afim de raspar, e aí esse foi o resultado final, a gente tem agora a USP Print String 4 Blue Jam Glitter, só que eles estão raspados até o máximo, e aí revela o diamante pequenininho embaixo e o 661 em cima, e eu gostei muito mais de deixar assim, sinceramente, fica um pouco menos perceptível o adesivo mas já passa um ar legal de que não tá a skin sem nada, tem um adesivo colado nela, na verdade, 4, né? E foi por isso que eu peguei essa 350 50 Whiteout, pra combinar com todas as skins brancas aí do lado CT, vai ficar muito massa esse layout na hora de jogar qualquer arma, praticamente, que eu comprar lá do CT vai ser branca, tem pouco desgaste na parte de trás, né, na bunda da arma, tá praticamente perfeito. não tem perfeita, não existe Whiteout, nem p 50 nem UC, perfeita, é impossível, o float dela só vai até 0.06, o que é um problema, mas eu dei uma pesquisada, os melhores patterns possíveis e tals, e encontrei essa daí, que eu achei que valeu a pena pegar, porque ela tá Factor New, tá com poucos riscos na parte de trás e encaixou legal na temática nova aí do meu inventário. Pra vocês terem noção, até a minha fama, eu troquei, mano, recentemente, para também ter essa temática branca aí do lado do CT. Eu acho que, cara, tá muito louco o meu inventário. Já é o inventário mais caro do Brasil, agora é o inventário mais bonito do Brasil, mano. Não tem ninguém com essa temática fogo e gelo aí no Brasil, com todas as skins bem pensadinhas. E a minha Próxima ideia pra complementar ainda mais o inventário é lançar uma Gangnir. Mas eu já falei pra vocês que eu gosto de Skin Factor New com float baixo. Então, possivelmente eu pegue uma Alp Gangnir pro inventário. Essa Alp aí, que, cara, na cor azul, ela é a melhor que tem, mano. Não tem comparação com a Medusa, sinceramente a Gangnir, ela é mais bonita, ela é uma skin mais nova, então a galera tem um certo desejo ainda, tá tendo uma alta demanda por essa Alp Gangnir versus uma demanda muito baixa para a Alp Medusa. Então acredito que a Medusa é uma skin que realmente parou no tempo, não tem muita gente querendo comprar, todo mundo já teve e aí não tá subindo o preço. Já a Gangnir, muita gente tá querendo, tá vendo que é uma skin cada vez mais desejada e isso tá fazendo com que o preço dela aos poucos suba. E mais planos para o futuro também para o meu inventário ficar cada vez mais lento legal, tô analisando a possibilidade de pegar uma segunda faca Blue Gem, acho que seria bacana para deixar uma faca de cada lado, mas eu já pesquisei todas as facas Blue Gems que existem no CSGO e não é todo modelo de faca que me agrada, tem três específicos que eu gosto, a Karambit que vocês já sabem, a Skeleton que na moral é sensacional e temos também a Nomad Blue Gem que eu também acho irada, se eu tivesse que escolher hoje entre a Nomad e a Skeleton, qual vocês acham que eu deveria investir uma grana e comprar? um comenta aí embaixo, Vou ler o comentário de vocês, vou ler as sugestões, que eu tô pensando em investir mais uma grana aí no meu inventário de skins de CSGO, colocando uma faca nova, sem me desfazer da carambite, porque eu gosto bastante dessa faca mesmo. E bem, esse foi o pedido update então, aí do meu inventário, só skins selecionadas. Deixa um like aí, esmaga o like se você curtiu as skins que eu coloquei e o meu inventário do modo geral. Não esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito, né? Botar lá o sininho ativado. A gente se vê na próxima, tamo junto, galera. Falou!